Hoje eu vou falar com vocês a respeito do significado do dia das trombetas, que também é conhecido como o ano novo judaico. Os judeus costumam chamar esse dia de Rosh Hashanah. E para a gente se situar no calendário judaico, a gente tem que se lembrar que existem dois anos novos. Um que é marcado pelo dia das trombetas e o outro que é marcado pela Páscoa. Se a gente considerar que a Páscoa é o primeiro mês, então o dia das trombetas está logo no primeiro dia do sétimo mês. Mas aí a gente precisa se lembrar que a contagem dos meses judaicos se dão pela contagem de luas novas. Só que a maneira como a gente faz a contagem dos meses se dá de modo não convencional. Eu estou querendo dizer que a quebra dos meses se dá sempre numa lua nova. Sendo assim, os meses judaicos costumam ter uns 29 dias. O dia das trombetas de 2020 coincide com o dia de hoje, que é a lua nova do sétimo mês. 10 dias depois do dia das trombetas tem o dia da expiação e 15 dias depois do dia das trombetas a gente tem a festa de cabanas. E esses são os três grandes momentos do sétimo mês. Irmão, explica aí pra gente como é que funciona essa festa de trombetas. A primeira confusão que as pessoas costumam fazer é querer juntar todo mundo nesse dia para fazer uma grande festa de ano novo. Mas o que Deus ensinou na palavra dele é que esse é um dia marcado para reflexão pessoal. Eu acho que esses instrumentos de sopro de metais são tão bonitos e esse é um outro cuidado que a gente precisa ter, porque a ideia não é que a trombeta venha ressoar de maneira alegre e festiva, mas sim de maneira a fazer a gente refletir, como se fosse uma trombeta que sinaliza um julgamento de Deus que está para chegar. Tanto que muitas pessoas consideram que nesse dia é melhor simplesmente ficar em oração e jejum. Mas então qual que é o significado desse dia? De acordo com a cultura judaica, a gente considera que o primeiro dia das trombetas se deu no dia da criação do homem e da mulher. Por isso a gente poderia dizer que o dia das trombetas é a data de aniversário de Adão e Eva. Mas então o dia das trombetas deveria ser como uma festa de aniversário. Seria uma data de aniversário, mas não para fazer festa, e sim para lembrar a respeito do dia da morte que se aproxima. E é isso que a gente pode aprender dentro daquele salmo que Moisés escreveu, que é o ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Mas se você for analisar esse salmo com calma, Moisés está se referindo àquela planta que nasce de manhã e seca e morre pela tarde. E que os homens são como essa relva que brota ao amanhecer. E que para Deus mil anos são como o dia de ontem que passou. E com isso você tem que perceber uma inversão que aconteceu ao longo dos séculos. O dia de aniversário na verdade é uma data para fazer reflexão e não festa. Afinal, existe mais sabedoria numa casa onde existe luto do que na casa onde existe festa. E é assim que a gente alcança um coração sábio. Então, ao invés de contabilizar os anos que a gente já teve de vida, a gente deveria estar contabilizando os anos que ainda nos restam de vida. Isso quer dizer que a data de aniversário deveria servir para a gente fazer uma contagem regressiva. E se a gente pudesse aproveitar as datas de aniversário como um dia de meditação, para a gente refletir a respeito dos julgamentos de Deus que se aproximam nas nossas vidas, isso com certeza ajudaria a gente a ter muito mais sabedoria para tomar decisões, além de que a gente cresceria e amadureceria no temor a Deus. Você pode dar mais algumas referências para confirmar aquilo que está falando? Se você fizer uma busca na sua Bíblia a respeito de todas as festas de aniversário que existiram, o que, é que você vai encontrar? Sei lá, alguma coisa sobre a festa de Natal, que é o aniversário de Jesus? Não, porque a gente sabe que na verdade Jesus não nasceu na festa de Natal. Quem na verdade nasceu nesse dia é um Deus dos Romanos, que é chamado de Mitra, e que foi sincretizado com a pessoa de Jesus. As duas únicas referências que a gente tem para festa de aniversário é o aniversário do faraó e o aniversário de Herodes, que são dois pagãos. Isso quer dizer que a gente não encontra referências do povo de Deus fazendo festas de aniversário. Porque de acordo com a palavra de Deus isso não faz o menor sentido. E o que é interessante perceber é que tem uma coincidência dentro dessas duas festas de aniversário pagãs. As duas festas foram marcadas por homicídios. Na festa do faraó houve o enforcamento do padeiro e na festa de Herodes a decapitação de João Batista, que segundo Jesus foi o maior dos profetas. Isso tudo justifica que as datas de aniversário são momentos para que a gente venha refletir a respeito do juízo de Deus, porque são datas que o inimigo costuma preparar ciladas para o povo de Deus. Um outro exemplo é que o dia das trombetas também coincidiu com a data que Caim matou Abel, pelo menos isso que é apresentado pela cultura judaica isso aconteceu simplesmente porque Caim teve inveja da oferta do irmão dele que foi aceita por Deus e a dele não e nesse dia das trombetas, Caim foi chamado a vigiar, mas ele não prestou atenção. Por outro lado, muita gente considera que Adão e Caim acabam se arrependendo nesse dia, então são perdoados por Deus. Isso que abre portas para o dia da expiação, que é um assunto do próximo vídeo. E se você curtiu conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Presta atenção no toque das trombetas. Falou! Thank you.